Não, tudo. Também não. Cheio tudo de rica, né? Por quê? Ah, sei lá pelo cabelo. Se for, problema? O Já viu o rico namorar pobre?